Cacete. Esqueci a carteira em casa. Oh, puta merda. Para de fazer barulho aí que eu quero dormir. Eu tô ficando já estressado já. Seu viado. O que foi, cara? Tá achando ruim? Se você estiver achando ruim, vá se fuder. Cara, sabe de uma coisa? Vá tomar no cu você e seus amigos. Viado. Merda. Eu quero saber quem é que tá falando merda de mim aqui. É você, seu filho da puta? Puta que pariu, eu já não aguento tanta pressão nessa merda de trabalho. Porra! Caralho! Caralho, que calor da porra! É isso aí, galera, é isso aí. Os 10 palavrões mais utilizados do Brasil. Fala aí, galera, belezinha? Vídeo rapidão aqui pra vocês, ok? Em português, se você comprar uma manteiga, um pote de manteiga, você vai ver na parte de trás o nome gordura total, gordura saturada, gordura insaturada. A gente não fala graxa, ok? Porque graxa pra gente seria o que você coloca na corrente da moto para lubrificar, beleza? Essa é a graxa. Então, mas tem outra coisa, né? Você vai escutar no Brasil o pessoal falando engraçado, engraçado. Ah, você é muito engraçado. Mas não é engraçado, não é de graça que está de uma de graça em cara, não. Engraçado é alguma coisa, alguma coisa que ok? Uma coisa engraçada. Você é muito engraçado, cara. Você é uma comédia, beleza? Leve em consideração isso. Já aproveitando aqui que a gente está falando de gordura. Então, se você come muita coisa gordurosa, muita gordura, você vai engordar, ok? Mas se você é, se alimenta saudável e tal, beleza. Você vai ser uma pessoa mais magra, ok? Então, você tem gordo e magro. Gordo e magro. Palito, beleza? Fica a dica, dica para vocês. E aí, pessoal, só para você levar em consideração, ok? No Brasil, a gente tem três comidas principais durante o dia, ok? Quatro, três, ok? A gente tem um café da manhã, tem um almoço e tem a janta. Então, café da manhã, que seria como el desayuno, o desayuno ou desayunar em espanhol, a gente fala café da manhã café da manhã, né? ainda que você não tome café, é café da manhã, então eu posso tranquilamente perguntar, ei cara, você vai tomar café? Sim, mas eu não, eu não quero café, ou seja, eu vou tomar café, ou seja, eu vou comer pela manhã, mas eu não quero café, ou, depois tem o almoço e tem a janta, e é entre essas refeições que a gente chama refeição, ok, cada refeição, são três refeições principais durante o dia, entre essas refeições, eu posso comer uma coisa pequena, alguma coisa assim mais suave, que a gente fala de lanche. Então, uma fruta, um cereal, iogurte, alguma coisa assim, ok? Lanche, o verbo lanchar. Vai lanchar? Já lanchou? Já tomou café da manhã? Então, a las pessoas que pensam, essas es para as pessoas que pensam que o português se parece demasiado ao español e que não há que tomar nenhuma classe, que no Brasil todos levarão a entender. Tenho aqui a Alejandra, outra vez. Alejandra me está ajudando com isso dime los detalles, es ¿qué te mentira, pasó en Brasil? Es mentira, es mentira, yo me quedé dos años en Brasil y cuando llegué sentía que me hablaban en coreano, yo no entendía a nadie en la calle hablando, me decían algo, yo me quedaba así y no, porque nosotros creemos que hay, que por saber español automáticamente entendemos el portugués y es mentira, ¿Puro es mentira, yo no entendía nada, nada, ¿cuánto nada. tiempo te llevo así para, para empezar a entender bien? O sea, como los primeros mesecitos como uno va cogiendo palabritas y todo, pero uno no entiende todo completamente, es como cuando ellos hablan muy rápido uno como que no alcanza a coger rápido como las cositas que ellos dicen, ya después uno la va cogiendo y uno se va metiendo en las conversaciones y todo, pero uno no entiende. Entonces, pilas con eso, portugués y español Ay, muy distintos. Y ahí, pessoal, belezinha, dica de oro para vocês, ok? Aquí en América Latina a gente gosta mucho de negociar, né? a gente siempre está pedindo desconto para todo. No Brasil,